Agora que encontrou a casa que procura, está na altura de fazer uma oferta. No vídeo desta semana eu vou falar sobre como preparar, pensar e apresentar uma proposta vencedora. Fico por aí. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso e sou agente imobiliário. Ao longo da minha carreira acompanhei muitos clientes compradores que, no momento em que decidem avançar com uma oferta, com uma proposta para uma casa, não sabem muito bem o que é que devem fazer. O vídeo desta semana é exatamente sobre isto. E como todas as quartas-feiras produzo conteúdo novo e diferente, exclusivamente para si, para receber em primeira mão todo esse conteúdo, subscreva agora o canal. É importante começar a perceber que uma proposta não é só o valor que vai entregar pela casa. E muitas das vezes as propostas são perdidas exatamente por isso, porque não são substanciadas, não são fundamentadas e, como tal, o proprietário não chega a perceber qual é a intenção e qual o valor da proposta. Para todos os efeitos, uma boa proposta deve ter, além do valor que pretende pagar pelo imóvel, outra coisa muito importante, que é o sinal que vai entregar no contrato de promessa, compra e venda. E não se esqueça também de mencionar qual o prazo que vai passar entre a aceitação da proposta e o contrato de promessa de compra e venda, como deve calcular, para um proprietário é completamente diferente aceitar a proposta e fazer um contrato de promessa de compra e venda imediatamente, e outra situação menos interessante será fazer o contrato de promessa de compra e venda dentro de duas, três, quatro semanas. Outra questão que também deve mencionar na proposta é quanto tempo é que vai passar desde que faz o contrato de promessa com vivenda e entrega o sinal até escriturar o imóvel, porque é nesse momento que o proprietário vai de facto ter o seu imóvel vendido e vai receber a maior quantidade de dinheiro e obviamente fazer a tradição do, da coisa, a tradição do imóvel. Por último, nunca se esqueça de mencionar todas as contingências que a proposta tem, se é crédito se tem reparações a fazer, se há uma exigência de regularização da cota extra de condomínio que uh, sabe que existe, se uh, vai uh, negociar aquele preço com parte da mobília ou algum equipamento específico que não estava incluído na proposta inicial. E, portanto, tudo isto é que faz, de facto, uma proposta completa. Se está aqui a ver um vídeo sobre propostas de compra, é porque está mesmo numa fase importante de, de, de decisão da sua vida futura. Não deixe de ver outro vídeo que eu publiquei para clientes compradores, que, que fala sobre os impostos e outros custos Uh, com a compra de, de, de uma habitação, é. para poder ter uma percepção mais, uh, uh, mais global e mais abrangente de todos os custos e todo o investimento que terá que fazer na compra do seu imóvel. Até aqui não há grandes novidades. Qualquer profissional mediano poderá e deverá saber fazer uma proposta com as condições que acabei de mencionar. Mas agora vem aquilo que vai, de facto, transformar a sua proposta numa proposta vencedora. São duas dicas minhas fundamentais para si, para que possa uh, ganhar a proposta e, uh, de facto, ficar com a casa dos seus sonhos. Então, a parte número 1 um, e aquela que, que eu considero que é bastante diferenciadora é que, Sempre que apresentar uma proposta, além de a formalizar por escrito, seja através de um e-mail, seja através de, de, de um formulário que eventualmente a sua mediadora possa ter, deve uh, explicar as razões pessoais que o levam a querer fazer uma redução de preço. Por exemplo, porque uh, a casa não tem elevador, por exemplo, porque vai ter que substituir a caixilharia e isso vai implicar um determinado tipo de custos. Por exemplo, porque um, a casa precisa de reparações ao nível da canalização, vai ter que colocar uma cozinha nova, vai ter que fazer este tipo de obras e que uh, desvalorizam o imóvel ou que pelo menos não o valorizam a, ao nível daquilo que é o preço pedido. É muito importante porque ao ao explicar ao proprietário porque é que entende que o valor da casa que ele está a pedir não é o valor justo e porque é que está a fazer uma proposta de valor diferente, está a entrar em comunicação direta com o proprietário, entrando numa comunicação mais emocional do que racional. Isto faz com que o proprietário possa perceber que não está a oferecer um valor baixo, só porque quer ganhar uma vantagem financeira, mas que existem razões plausíveis e eventualmente nivelar aqui a conversa com o proprietário e chegar a um entendimento com mais facilidade. Aceita esta dica que é muito preciosa. Se a dica anterior falava sobre uma comunicação emocional, esta vai falar sobre uma comunicação mais racional e esta é, é é uma dica que uh, muito facilmente poderá uh, aproveitar se estiver a ser acompanhado por um mediador imobiliário porque vai pedir ao seu mediador, ao seu uh, agente imobiliário, que lhe faça um estudo de mercado para a casa para poder uh, enviar a proposta juntamente com esse estudo de mercado não só fica com a certeza que está a fazer uma oferta justa e adequada como ao mesmo tempo está a justificar ao proprietário que de facto aquilo que está a propor não é assim tão descabido em relação ao estudo de mercado atual do imóvel. É muito, muito simples, mas muito poderoso porque os, os factos e os números falam por si, Falo com o seu agente imobiliário ele terá muita facilidade em facilitar este processo e... Uh, obviamente ajudá-lo a conseguir uh, que a sua proposta seja aceita. Espero que tenha ficado claro então, qual a minha recomendação para criar uma proposta vencedora. O meu nome é Nuno Moraes Cardoso, sou agente uh, imobiliário. Estou a seu dispor para esclarecer algumas dúvidas que possam ter surgido com este vídeo ou com vídeos anteriores. Deixe o seu comentário na descrição e já sabe, subscreva o canal para receber em primeira mão todos os meus vídeos. Até ao próximo vídeo. Vamos conversar?